É muito difícil falar sobre o suicídio, é, mesmo porque quando a gente fala sobre o suicídio, a gente está lidando com uma série de pessoas que perderam alguém para o suicídio. E essas pessoas, em geral, sofrem demais. A questão é que nós precisamos falar sobre isso para que a gente possa conscientizar é, as pessoas de que o suicídio, ele é uma tragédia, e ele é uma tragédia que poderia ter sido prevenida. Então ajuda a pensar o seguinte, não existe o suicídio se não existir uma mente em sofrimento. E aí que, obviamente que essa pessoa precisa de amor, mas ela precisa de muito mais que isso. Ela precisa de uma... Ajuda profissional extremamente capacitada que seja capaz de aliviar o sofrimento dessa mente. Para que ela não busque alívio no suicídio. A palavra suicídio vem do latim. E o que ela realmente significa? A necessidade de se buscar a morte como refúgio para o sofrimento que se torna insuportável. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, ela não tá nem para um ato de coragem, tampouco por um ato de covardia, mas sim um ato de desespero. E é assim que o suicídio precisa ser encarado. O tabu que existe em torno do suicídio, ele é gigantesco. E é aí que por conta disso, é, no registro da causa da morte, muitas vezes é anotado como acidente, como morte súbita, e escondendo a verdadeira causa da morte do suicida e, inclusive, atrapalhando as estatísticas. Por um outro lado, é, muitos dos que não escondem a causa da morte, eles acabam, muitas vezes, por romantizar o ato e sem querer motivar o pensamento suicida de outras pessoas. Para que a gente reduza tanto o tabu que esconde e estigmatiza, quanto a romantização, nós precisamos falar de um outro estigma que está por trás disso tudo, que é o estigma por conta dos transtornos mentais. E 98% das pessoas que cometem suicídio elas têm um transtorno mental e que na maioria das vezes é a depressão e é uma depressão que ou não foi diagnosticada ou não está sendo tá, tratada adequadamente e o que acontece com essa pessoa que está em sofrimento é que ela vai se sentindo cada vez mais sozinha e não é um sozinha fisicamente porque ela pode estar rodeada de pessoas, mas é um sozinha mentalmente. E esse sentimento, ele também é sinônimo de não pertencimento. Por quê? Ela não se vê pertencente a nenhum grupo, ela se sente extremamente sozinha. Nós somos seres sociais e por sermos sociais, nós precisamos nos ver uns nos outros, nós precisamos nos sentir bem com os outros e o pensamento suicida ele não consegue se ver nas pessoas, ele não se reconhece nos grupos e aí ele vai se isolando e vai se sentindo cada vez mais não pertencente e e, uma, e um dos piores pertencimentos que o pensamento suicida pode ter é o pertencimento entre os suicidas. E é por isso que tratar do suicídio de forma irresponsável ou até mesmo romantizando, mesmo que não seja essa a intenção, é um desserviço não só para a sociedade como um todo, mas principalmente para aqueles que estão dentro do pensamento suicida. Porque eles encontram forças e acham que esse é o pertencimento dele, e é aí que ele vai acabar com seu próprio sofrimento. O que a pessoa que está com o pensamento suicida precisa aprender é que ela está vivendo um sofrimento que faz parte de um estado temporário. Mas a pessoa que está sofrendo e tem o pensamento suicida ela acha que esse sofrimento vai ficar com ela para sempre. E aí ela se questiona, para que viver? Porque é claro, ela entende que aquilo é para o resto da vida, ou seja, a vida dela seria eternamente sofrendo. Como nós somos seres sociais, nós nos construímos dentro dos nossos relacionamentos. E aí que quando nós não nos vemos nessas relações nós podemos nos imaginar num lugar diferente ou com pessoas diferentes, e a gente tem forças para buscar essas alternativas. E é isso que é muito difícil, aliás, é impossível para quem está dentro do pensamento suicida. Então, dentro dessa, desse processo de socialização, a gente entende que nós somos produto e agente da nossa história, ou seja, nós somos criaturas criadas por nós mesmos. Mas isso é quase impossível para quem está dentro do pensamento suicida. E é por isso que essa pessoa precisa de ajuda, porque ela não consegue se imaginar diferente. Mas e quando a pessoa não se vê nesse processo de socialização ou ela não se sente aceita então o que acontece com essa identidade deslegitimada e por que eu digo deslegitimada porque se a gente for olhar as estatísticas as taxas de suicídio elas são muito mais altas entre os grupos que são discriminados e vulneráveis como por exemplo refugiados, imigrantes, população nativa e todas as pessoas do grupo LGBTQ. E quanto mais são discriminadas, maiores as taxas. Por exemplo, entre trans, as taxas são ainda mais elevadas do que entre os grupos de gays e lésbicas, que já são, por sua vez, bem mais altas do que nos grupos heterossexuais. Embora o suicídio ele seja muito mais frequente entre adultos, é, ele é um pensamento muito presente entre adolescentes. Um a cada seis adolescentes tem pensamento suicida. Então o próprio grupo adolescente já é um grupo vulnerável. Agora, que dirá um adolescente refugiado, que dirá um adolescente que faça parte do grupo LGBTQ? Pessoas do grupo LGBTQ que não têm o apoio familiar, elas são mais de 10 vezes mais suscetíveis ao suicídio. É, existe uma desproporção entre o suicídio é, masculino e feminino, em geral, no mundo, ele é o dobro entre homens do que mulheres, mas no Brasil ele chega a ser quase cinco vezes maior, mesmo assim, o homicídio no Brasil, ele mata cinco vezes mais do que o suicídio, e grande parte desses homicídios é a violência do homem contra a mulher, mas entre os homens suicidas, o suicídio tem cor e o suicídio é preto. As chances de um homem negro se matar no Brasil ela é 50% maior do que um homem branco. Para surpresa de muita gente, 77% dos suicídios eles ocorrem em países de baixa e média renda. Então, o Brasil, que é considerado um país de média renda, quando a gente olha para o suicídio dentro dele, a gente pode perceber também que ele está muito presente entre as classes média e baixa. Isso ajuda a entender o porquê também que o suicídio entre os homens no Brasil ele é muito mais negro do que branco. O suicídio ele é um problema de saúde pública e para que ele possa ser prevenido, é preciso uma estratégia abrangente e multissetorial. A primeira questão é que deve existir é, uma questão de saúde pública para tratamento e diagnóstico de transtornos mentais. E aí que se ela não existe, as pessoas envolvidas com as pessoas que estão sofrendo... Elas precisam fazer o papel que o Estado não faz. Uma outra questão é o álcool. Porque assim como a presença do álcool ela é um catalisador para homicídios, ela também é um catalisador para o suicídio. E embora no Brasil nós tenhamos cinco vezes mais homicídio do que suicídio, o álcool é um problema para ambos. Então, cuidando de um, a gente também está cuidando de outro. Nós precisamos de um jornalismo que fale sobre o pensamento suicida, porque ele está relacionado a uma redução na tentativa de suicídios. Em contrapartida, nós precisamos evitar o jornalismo que romantize o suicídio, que por sua vez está associado com um aumento na tentativa de suicídios. Então, o jornalismo ele tem um papel fundamental na contenção do suicídio. Nós precisamos desestigmatizar os transtornos mentais, porque é uma das formas fundamentais para que a gente consiga conter e reduzir as tentativas de suicídio. Da mesma forma que nós falamos sobre é, gastrite e doenças que estão relacionadas ao corpo, nós precisamos tratar das doenças que são conhecidas e tratadas como doenças da mente sem essa estigmatização. A gente não tem como saber o que está acontecendo no cérebro do suicida, obviamente, mas tem uma, uma... se a gente fizer uma revisão dos artigos sobre o pensamento suicida, não existe uma área que está funcionando mal nesse pensamento suicida. O que existe é um conjunto de áreas que estão bastante espalhadas no cérebro, e mais duas componentes principais, de duas que são conectadas a duas redes. Uma é do córtex pré-frontal ventral e a outra do córtex pré-frontal dorsal. Não dá para falar de suicídio sem falar daqueles que perderam alguém para o suicídio, porque essas pessoas elas sofrem muito. Uma se culpam, as outras buscam culpados, é, algumas se calam, outras romantizam, entre muitas outras opções. Mas dentro da neurociência tem um efeito que se chama o efeito hindsight, que é em português o, ref, o efeito da retrospectiva. E, e ele é muito comum na análise de tragédias, e isso vale para o suicídio, que é uma tragédia, e tragédias que poderiam ter sido prevenidas. E aí que as pessoas, depois do suicídio acontecido, ou seja, depois dessa tragédia é, concretizada, elas olham para o passado e elas passam a compreender a pessoa a partir do suicídio, quando não tem mais jeito. Mas isso é uma ilusão, pode até ser que em alguns casos sim, mas na maior parte dos casos é natural que a gente possa compreender um fenômeno depois que ele acontece, mas é uma ilusão achar que a gente poderia ter tido essa compreensão durante esse processo. Então é um efeito que ajuda muito a gente a entender e às vezes, até conseguir aliviar, talvez, o sofrimento daqueles que ficam. Mas, enfim, o... enquanto eu estava aqui falando, muitas pessoas tentaram o suicídio, muitas delas foram socorridas, e, infelizmente, algumas conseguiram efetivamente realizar o suicídio. E o que essa pessoa... Com certeza, nesse momento, achava é que essa era a única forma dela aliviar o sofrimento. Ou seja, ela estava com uma falta de pertencimento gigantesca, e aí ela acaba buscando o pertencimento no pior lugar, que é o suicídio.